Aí, você, vai mostrar, mostrar. você vai gostar vai, vai, você vai mostrar vai tirar, vai tirar, gira tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, Parabéns para mim, parabéns para mim E pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fikera e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E não, não é jogando joguetos, infelizmente E é, depois eu explico isso Depois não, eu explico agora Não vai sair jogando joguetos Não vai é, Jogando joguetos Não vai sair, ainda não porque no computador tá uma porcaria aí, de tá aquela porcaria está sendo mais difícil ainda. Então, é, é isso. É, o que é que vamos fazer hoje? Eu também não sei, tá? Eu também não sei. É, eu tava querendo fazer algo que não seja tão difícil de fazer. Então nós vamos fazer React. Eu não sei qual vai ser o nome do quadro, se vai ser... Eu não sei qual vai ser o nome do quadro, se vai ser algo fixo, se não vai ser algo fixo. Eu espero que seja. Ou não, tanto faz também. E é, eu vamos, nós vamos reagir. Uma página no Twitter que se chama. Deixa eu ver aqui qual é o nome. Deixa eu só abrir o Chrome. Que diabo, mano. Site. Vou pegar água e é, se o Chrome não estiver aberto aí por enquanto. E... Aí só tem que abrir o Internet Explorer aleatório. É Música Agora, olha que impressionante, nem abriu, né, tá todo branco, mas isso é porque eu tô gravando, se não tivesse gravando, se não tivesse eu gravando ia estar tudo bonitinho. Vamos não sei que abriu o Twitter, O telefone tá desencaixado, como sempre, né, como um bom youtuber que eu sou, agora eu coloco aqui. O nome do Twitter é Mo Grandes Momentos da TV Brasileira, então vamos ver primeiro aqui, né, Grandes Momentos da TV Brasileira, provavelmente no domingo legal, então vamos ver que deve ser hilário fala nada o silêncio fala mais eu acho que o silêncio fala mais ele, ele é tímido meninas ele não quer falar tudo bem mas eu vou colocar 15 segundos e vou descrever durante 15 segundos você para as meninas pode soltar o tempo lá é um programa do domingo legal o é um programa do google do onde um anão está tentando achar uma namorada muito legal vamos ver só Pode olhar, soltar é o tempo lá. lá. Muito legal. Ele é um cara que gosta de dançar, tem a pele morena, usa aparelho, aparelho. Ele é um cara que gosta de dançar, tem a pele morena, usa aparelho, aparelho. Tá de óculos escuros, tá com uma bermuda bem legal. Ai Deus. Coitado da menina, tá muito tipo meu Deus, o que tá acontecendo? Ah, mano, mentira. Meu Deus do céu. Meu Deus. Muito bom esse vídeo. Velho. Muito bom. Você é aquela deputada que todo mundo quer pegar? Acho que não. Que absurdo, velho. Olha, olha o garoto, hein? Parece é bonito. É, não. Você tá vendo que eu não sou, né? Não pareceu lindo. Que é lindo. Uma graça. Esther, você tá... <risos> <risos> <risos> De mim. Tá ganhando as pra transportar Só precisa ser Tá ganhando dinheiro da sua mãe me pagou, você não lembra não? Que ela... Tira esse <risos> não, não peraí, volta, eu volto oh, Presta atenção, presta atenção Me pagou, você não lembra não? Que ela... Tira esse Mesmo tem que ela... vocês assim, eles cortaram Mas não cortaram Deus do céu <risos> Ela tava tá com é isso na cara, velho como Que isso? Que isso, mano? Meu Deus do céu, que isso? Meu Deus. É. Que? Ela conseguiu <risos> tirar o gema, mano. Como assim, mano? Na moral, velho. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eles não arrastar uma... Pixerica. Ah! <risos> ó, olha como que é esculhambação. Aqui tem equipamento pra tudo quanto lá. Se fosse o balão geral, eles arrumavam alguma coisa pra consertar essa TV. Ah, arrumava. Eles arrumavam alguma coisa pra consertar a TV. Você pode ter certeza que eles arrumavam. Quanto custa uma TV? Quantas TVs tem aqui? Não, pera. Não? Quantas tem? Não sei quarenta. Não sei. Não sei quantas. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Deve ter, deve, deve, deve tem Eles cortaram, mano, eles... eles cortaram o cara completamente, mano, meu Deus, olha isso, olha isso! O melhor é que eles cortam justamente ele, mano, muito bom, velho, muito bom velho da tarde, mas aos poucos o Wagner Mancini vai colocando as ideias dele e também as ideias do técnico Cuca, que tem uma data inicial estimada dia 15 de abril. Mas a gente já até mostrou na nossa programação quando a água. jogou a nele, mano, moral. A água molha o repórter ao vivo. <risos> Muito. 8 mil habitantes. Índice de criminalidade perto do zero. A pacata cruzeta no interior do Rio Grande do Norte foi feita para o sossego. Até que uma incrível descoberta tirou a tranquilidade dos moradores. O delegado da cidade percebeu que algumas plantinhas no jardim da praça pareciam pés de maconha. O teste confirmou a suspeita e a agitação foi geral. Todo mundo queria conhecer a tal de maconha. Surpresa também para dona Marta. Que há cinco anos cultivava a planta no quintal, o que a polícia chamou de cannabis. Dona Marta conhecia Esse como é liamba, verdade, um sim. santo remédio. Tem alguma coisa pra dizer? Eu pra dor de dentro, dor de ouvido, febre, dor de cabeça, soluço. Se você tiver com soluço. Se você chorar. Na mesma hora o soluço desaparece. <risos> ah, não, mano, é maravilha! <risos> No mesmo segundo, você gerar, você já passa tudo, você tá Cunha foi encontrada em outras seis casas. Seu Matias tomava chá. Já tomei dois, vou tomar mais três para renovar, ué. Você na TV, gente. Vamos lá, peraí, peraí, peraí. João Kleber, pessoal, João Kleber. Marido tem um segredo que vai deixar a esposa furiosa. Um é dia que eu fui na praia com meus amigos, Você falou que ia trabalho, fui Guarujá. Exatamente. Então chegando lá, eu observei na praia tinha uma sereia encalhada. E isso, viu uma sereia na praia, na praia encalhada. Ele viu uma, uma sereia na praia encalhada. E aí eu fui em direção a ela para ajudar ela. Ajudei ela, só que aí a gente se envolveu. Eu acabei ficando com ela. O cara não que ele ia, que estava encalhado na praia. Aí ele teve um amor com ela e a gente se envolveu. Fim da história. E a gente teve um filho. O nome do nosso filho é Nemo. E ela me ligou falando que o nosso filho sumiu. E agora eu vou ter que sair pelo mundo procurando Nemo. Como é que é? <risos> eu vou... eu vou... você ouviu. Yeah. Você vai procurar aqui. Então bem, como a memória da minha câmera tá acabando, felizmente eu vou ter que encerrar o vídeo. E é isso, bem? Bem, é... cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Onde está aqui a minha máscara? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostaram, claro que se dane. Dá um like aí, por favor. Se inscreve, compartilha o vídeo que ajuda demais. E é isso. E agora minha máscara vai cair. Minha máscara caiu, gente. Abraço.